So please don't go. galera, corra no Spotify. E pesquisam aqui MC Beat, beleza? Meu tio, beleza? Meu tio é MC aqui pra tá, trazer a música dele aqui pra você escutar e também pra você estar avaliando aí, deixando um comentário desse vídeo o que, que vocês acharam da música dele, beleza? E é nós, no YouTube, vamos continuar com o vídeo, valeu! Espero que gostem da música. Tamo junto! E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu vou estar trazendo aqui mais um tutorial, beleza? Hoje eu vou estar ensinando a vocês aqui como vocês estão botando vídeo em papel de parede, beleza? Na tela inicial do celular, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiramente, galera, vocês vão ter que estar vindo aqui na Play Store, beleza? Aqui, ó. Na Play Store. Vou estar entrando aqui nele. E aqui vocês pesquisam: Video pop Vai ter vários aqui. Todo isso daqui funciona, né? Mas o que eu uso é esse aqui, ó. Esse. Ó. Esse aqui, ó. Beleza? Vocês entram nele, ele beleza? O meu já está ali, beleza? Não tem não tem como abrir, beleza? E ele não vai aparecer aqui, ó, no menu, ele não aparece, beleza? Aí vocês falam: "Ué, então como é que eu vou configurar ele, botar o vídeo nele?" Bom, vocês vão estar pressionando aqui na tela inicial: Papel de parede, vocês rastam, rastam até chegar aqui. Ó, vídeo live. WAP, aperta. E se vai não vai estar tá com nenhum vídeo, vocês vem configuração vídeo, só será como é que fala, vem aqui no primeiro e aí vocês procuram o vídeo. Aqui, beleza. Vocês procuram aqui o seu vídeo, aí pronto. Colocou. Qualquer vídeo, tipo esse aqui, beleza, esse final Aí pronto, aí vai voltar essa tela Se você dar um voltar Vai tá aí, lá Aí agora é só apertar, definir como papel de parede E pronto aí, tá aí Beleza? Já tá aí já, lá o vídeo Mas então o tutorial é esse, galera Dê seu like, compartilha com seus amigos E nós estamos juntos, tá, galera? Eu vou estar tá começando a postar vídeo de Minecraft, beleza? Tô pensando em até fazer uma live Jogando ao vivo, beleza? A nova versão Mas é isso valeu